Nós precisamos mudar os hábitos, né? Antigamente, nós queríamos só comprar em loja física. Hoje, não mais. Hoje, você vai comprar é, em loja virtual para você ganhar mais pontos, né? Olha que legal para vocês verem. Antigamente, o que, que eu fazia? Eu, vamos falar aí há 10 anos atrás, eu ia na loja Magazine Luiza, eu olhava o preço desse, dessa geladeira, dessa televisão e comprava lá, no carnê ou no cartão de crédito. Hoje como que você faz? Hoje eu vou na loja da Fast Shop, no Magazine Luiza, Casa Bahia, olho o produto que eu quero, vejo na mão se é realmente é aquilo ali que eu quero, vou no site, pesquiso o produto, vejo quem me dá mais milhas, compro e não vou mais em loja. Olha a mudança que nós tivemos de, de posição. Eu comprei recentemente um notebook. Ganhei 50 mil milhas nesse notebook. Eu dobro 100 mil milhas. 100 mil milhas eu vou para onde? Para Paris, de graça. Olha que legal. Eu comprei um produto e ganhei uma viagem para Paris. Comprei um celular e ganhei uma viagem para Espanha, para Paris, para Lisboa, para Frankfurt, para Fort Laundry vale. Então assim, a gente mudou a nossa forma de pensar, de agir e de comprar. A mesma coisa na no nossa carteira. A nossa carteira hoje está recheada de cartões coloridos. O que eles querem que você tenha é realmente vários cartões coloridos. Principalmente, aqueles encostos, né? Que fala para você ter 10, 30 cartões na carteira. Quanto mais cartão, cartão você tiver, melhor. Quanto mais cartões você tiver, melhor. Quanto mais crédito você tiver, melhor. Lógico. para você comprar o produto dele. Que na prática, você tem muito... É o pior de tudo. É. E, e olha para você que legal, porque eu, eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque foi eu que mudei a cabeça dele. Você vê, eu consegui mudar a cabeça de um advogado renomado. Esse advogado renomado, ele ele veio pro canal, ele achava que isso aqui era maravilhoso. Ele tinha esse cartão. O Clóvis nunca passou dificuldade. Ele tinha esse cartão aqui, ele usava a sala VIP, todos que ele ia. Todas que tinham acesso a isso daqui. Ana Lounge, lá em Lisboa. Aí quando ele conheceu o canal, hoje o Clóvis tem o, o do BRB, OAB, Black. Hoje o Clóvis tem o um Ducks, Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key, Limitado. Ele leva quem ele quiser na sala VIP. Mas o Clóvis antes, ele tinha só o cartão da, do Mastercard Black do Cicred. E tinha também um cartão azul Platinum. Ele amava aquele cartão azul Platinum, eu conheci ele. E no dia que eu conheci ele, o Itaú mandou um SMS aumentando o limite dele do Platinum. Passaram-se alguns meses, veio o Bisefinite Azul. Aí o Clóvis foi, criou o cartão azul Infinity, Mastercard Black do OB, American Express, The Platinum Car, aprovado ontem de ontem no The One. Ó, você ver como que ele mudou. desses quatro anos e meio, como que houve uma mudança significativa. E ele aproveita mais hoje os benefícios que ele tem. Né? Isso pra vocês... É importante você saber porque às vezes você está usando um cartão de crédito que você acha que ele é bom e na verdade não é bom nada, ele falta muito para ser bom. Mas quando você aplica o seu conhecimento para conseguir o cartão bom, você vai percebendo que realmente demorou demais. Hoje, para você ter ideia. O, o, o Thiago do Safra, o Thiago Marlon, ele tem aquele cartão do Uniclass, aquele black do Uniclass, ponto 1,8. Ponto e o Thiago tem o Safra Visa Infinite. Aí ele me mostrou, eu falei: Thiago, você tem dois cartões horrorosos. Primeiro com o Uniclass Black não vale nada. Esse do Safra Visa Infinite só é bonito, que prestar mesmo não presta, né? Presta para você estar entrando na sala Star Alliance, né? Você está lá no grupo do Star Alliance, com esse cartão você entra, né? Com o cartão da, da sala do Safra. E aí o Tiago falou, mas qual cartão que você me recomenda? Fala, cara, você não tem um bom... O seu salário não é aquele salário, nossa, que maravilha. Você é um trabalhador que tem um salário mediano. Se você ganha R$ 7 mil, reais, por exemplo, você não pode ter um cartão do Uniclass. Você não pode ter um cartão do Safra, você tem que buscar aquilo que te proporciona benefícios Pô, você gasta 4 mil por mês 4 mil por mês você pega o tudo azul tudo azul você teria sala você teria uma passagem aérea grátis todo ano você e sua esposa sala VIP né só de mudar e poder usufruir de uma sala VIP de graça e ele tem uma passagem aérea grátis ganhar pontos e trocar por passagem aérea ele já mudou o formato de pensar e aí hoje ele pediu o cartão, o azul Platinum, que o Infinity foi reprovado. Aí ele pediu o Platinum, hoje eu acho que vai ser aprovado, porque até, até agora não reprovou ele. Então eu acho que ele vai ser aprovado, ele pegou pelo nosso link. Já já eu mostro para vocês o link. Então é isso que vocês têm que buscar. E não custa nada você fazer isso. Ah Leandro, mas é difícil. Não, não é difícil. O difícil é você não tentar mudar. Quantas e quantas vezes eu falei aqui nessa live que você pode, não precisa fazer uma viagem para Paris igual o Jalen fez. Você não precisa fazer isso. Mas olha que legal isso que eu mostrei para você aqui agora. Dá uma olhadinha nisso daqui. ó. Olha isso daqui para você ver. né? Olha isso aqui. ó. Olha que legal. Olha isso daqui. Olha que legal essa oportunidade... Se você pudesse ir e viajar de executiva para Nova York, ida e volta, que daria 124 mais 113 mil, 124 mais 113 mil, olha isso. Se você pudesse usufruir esse benefício, logicamente que vale a pena, logicamente que vale a pena. Né? Se você pudesse fazer essa mudança, conhecer, né? pelo menos ter uma, uma possibilidade de poder viajar de executiva, não é gostoso você falar, Leandro, cara, desculpa, é, eu realmente cometi todos os erros, mas hoje eu aprendi e eu vou usufruir. Porque olha que legal, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Quando você vai numa, numa agência de viagens, você vai pagar isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês ao vivo, tá? Vou mostrar para vocês que é ao vivo. Ó. Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Tá, ó. Prestem atenção. Vou. Vou. Prestem atenção. Tá? Olha isso daqui, ó. GRU GRU para Nova York uma viagem para Lisboa para Nova York 1922 e para voltar você pode voltar também por 1922 você gastaria aí total uh, vamos falar dois, dois quatro mil reais de Econômica de Econômica agora olha isso daqui olha aqui para vocês verem Olha aqui o preço da executiva, por mais R$ reais, R$ mil você vai de econômica e com R$ reais a mais, você vai de executiva. Só que aqui eu estou usando o esquema dos pontos, olha lá, você vai lá no Santander Esfera, olha que interessante, quando você tem o conhecimento, você aprende a fazer isso, que gostoso você trabalhar isso. né Olha que legal. Você vai lá no Santander Esfera, compra 113 mil milhas, compra aí a 113 mil milhas. Você vai lá e faz o quê? 35 reais vezes 113 mil milhas, daria 3985 Você vai ganhar, você vai jogar para azul e vai ganhar 90% de bônus. Você vai pegar uma passagem ida e volta de executiva por R$ reais.